Olá, eu sou Beatriz Cerqueira, professora, deputada estadual. Eu apoio o Portal Bicentenário. E o que me inspira é exatamente essa ideia de discutir as independências, os seus desdobramentos na perspectiva de quem foi silenciado ou de quem foi invisibilizado. Essa disputa de narrativa que é fundamental ao povo, ao oprimido, para que o opressor não continue com a narrativa única. Vá lá. Vejo o portal e tudo que ele nos apresenta. Parabéns a toda a equipe, fantástica iniciativa.